Se você clicou nesse vídeo, é porque você quer saber como fazer para ganhar até mil reais por semana vendendo brigadeiro, você tá no vídeo certo. Vem comigo que eu vou te ensinar. É isso mesmo, meus lindos. Essa semana eu vou ensinar pra vocês como fazer e vender brigadeiros. Na verdade, eu vou ensinar tudo que vocês precisam saber para produzir seus brigadeiros em casa, como fazer a conta para saber por quanto você deve vender esse brigadeiro e no final eu vou mostrar para vocês como apresentar esses brigadeiros para os seus clientes quererem muito comprá-los. Então, vamos começar agora pela receita do brigadeiro. Uma lata de leite condensado, 25 gramas de glucose de milho, 55 gramas de chocolate em pó, uma pitada de sal, 150 gramas de confeito de chocolate. Vamos lá começar a fazer nosso brigadeiro. E antes de começar, eu queria dizer que no final desse vídeo teremos uma surpresa para vocês. Então, se você já está curioso para saber o que é, fica até o final, já descobri. Nada de passar o vídeo até o final para dar para voltar, tá mocinho? É para ficar até o final para descobrir. Calma a sua curiosidade aí. Eu tenho aqui uma lata de leite condensado. Gente, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês sobre fazer brigadeiro é Quanto maior a qualidade dos seus ingredientes, melhor será o resultado final Então se você quer conquistar a sua clientela com um brigadeiro gostoso Pense assim, você tem que investir em bons ingredientes Não necessariamente quer dizer os ingredientes mais caros Mas ingredientes que você confie, que você sabe Leite condensado, que você gosta, que você confia Que você sabe que vai dar um bom resultado eu tenho aqui chocolate em pó, eu tô usando chocolate em pó, aquele 50%, e eu tô botando aqui uma pitada de sal. Por quê? O sal, ele é realçador de sabor. Então ele vai realçar o sabor do nosso chocolate, do nosso brigadeiro, e vai fazer assim que ele fique mais gostoso. E outra coisa que eu sei que vocês já devem estar me xingando aí, tá? E a receita está toda em gramas. Vocês querem vender? Vocês têm que fazer um negócio chamado ficha técnica. Eu vou ensinar daqui a pouco. Vocês querem vender, querem fazer ficha técnica, vocês realmente precisam de uma balança. Então não me xinguem, vocês vão ter que investir um dinheirinho comprando uma balança, aquelas baratinhas com 30 reais você compra uma balança. É um investimento que vai fazer a pena. Então a receita está 100 gramas, não reclame. Eu estou muito malvada hoje. Aqui eu tenho glucose de milho. A glucose de milho ela tem o papel de fazer com que seu brigadeiro ele cristalize mais devagar. Como assim? Sabe quando você come um brigadeiro e você meio que sente uns cristalzinhos de açúcar no meio do brigadeiro? Isso quer dizer que seu brigadeiro já está ficando assim, cristalizado, não é tão agradável de comer. Então essa, essa glucose ela vai fazer com que esse processo de envelhecimento do brigadeiro esteja de forma mais lenta, então seu brigadeiro vai durar mais dias e mais saboroso. É isso, todos os ingredientes aqui na panela. Agora eu vou ligar o fogo e a gente vai mexer o brigadeiro até dar o ponto. Como vocês podem perceber, eu estou fazendo aqui um brigadeiro super tradicional, aquele que a gente comeu a vida inteira de festinha de criança, chocolate em pó, leite, moça, nada de ingrediente diferente. a glucose de milho não é ingrediente diferentão, ela é super fácil de achar, você encontra no supermercado, você encontra naquelas lojas que vendem produtos para festa, não é um ingrediente difícil, tá gente? Ela é um ingrediente necessário se você quer produzir as coisas de forma profissional, se você quer que seu brigadeiro dure mais tempo, ela vai ajudar nesse fator. Uma segunda coisa que eu vou falar pra vocês, vocês estão me vendo aqui toda bonitinha, maquiada, de pulseira, de anel, vestidinho? Vocês querem produzir brigadeiro brigadeiro pra vender? Nada disso. Cabelo? Toquinha. Adereço? Nenhum. Não pode. Você tem que estar tá todo bonitinho, vocês já viram, né? Você não quer que aquela, por exemplo, um fio de cabelo no seu brigadeiro aqui, quem vai comer sou eu, quem vai comer é o Bruno, quem vai comer é a minha família, meus amigos, não é? Produzindo pra vender aqui. Então se você quer produzir para vender, você tem que ter esta consciência em mente. A terceira coisa que eu tenho para falar é que existem diversos tipos de brigadeiro. Você pode fazer um brigadeiro tradicional, você pode querer fazer aquele brigadeiro gourmet. E a diferença primordial vai ser tipo no tipo de ingrediente que você vai usar. Por exemplo, aqui eu estou fazendo aquele brigadeiro tradicional, então eu usei chocolate em pó. Para fazer um brigadeiro gourmet, o ideal seria jogar um chocolate em barra. O ideal é um chocolate de melhor qualidade, um confeito de melhor qualidade. Isso também faz diferença na hora de produção do seu brigadeiro. Então, você não adianta você fazer seu brigadeiro com Nescau e chamar de brigadeiro gourmet, porque isso é feio. A chocolateado para fazer brigadeiro. A chocolateado é 80% açúcar, mais ou menos, de 70 a 80% açúcar. Então, o sabor de chocolate que ele vai dar é bem pouquinho. Então, seu brigadeiro acaba ficando muito doce, então você quer usar achocolatado no lugar de chocolate em pó? Você escolhe. Mas eu indico usar pelo menos um chocolate em pó, aquele que seja 50% E isso não vai aumentar o custo do seu brigadeiro de forma absurda Eu vou mostrar porque dá pra fazer esse brigadeiro por um preço super justo Pra vocês e ganhando dinheirinhos Que é o objetivo aqui, afinal Meu brigadeiro já está quase chegando no ponto Vou mostrar pra vocês É o nosso brigadeirinho. Vocês viram aí bem de pertinho qual é o ponto que ele fica. Ponto de brigadeiro, gente. A gente cresceu. Eu acho que no Brasil todo mundo meio que sabe fazer ponto de brigadeiro. Mas se você não sabe, é aquele ponto que o brigadeiro desguda da panela. Agora a gente espalha num pratinho. O ideal é um prato grande. Quanto maior a superfície, mais espalhadinho o brigadeiro tiver, mais rápido ele vai resfriar. Essa parte daqui eu vou raspar depois a colherzinha, não vou desperdiçar nenhuma grama de brigadeiro uma coisa que eu vou falar pra vocês, Raspe tudo. Porque tudo isso daqui é dinheiro que vai para o seu produto final e você não quer desperdiçar dinheiro no seu brigadeirinho. E como vocês podem ver aqui, vocês viram no vídeo, o brigadeiro ele tá bem lisinho, certo? Ele não tá brincando brigadeiro cheio de granulado, nem bolinha, nem calotado. Por quê? O segredo do brigadeiro é a temperatura do fogo. O fogo médio pra baixo. Pode demorar mais um pouquinho, pode dar mais um pouquinho de trabalho... Mas é o segredo que o seu brigadeiro ficar bem gostoso. Então, aqui eu vou só cobrir ele com plástico filme em contato. Deixar esfriar em temperatura ambiente, se você preferir. Você pode deixar esfriar na geladeira também. E quando ele estiver pronto, a gente vai só enrolar. Agora, enquanto o nosso brigadeiro esfria, vamos falar de contas. Vamos falar de matemática. É a parte que todo brasileiro ama. Só que não. A, a parte da conta é a parte Sim. Vamos dividir isso em grau de importância. 50% de importância é o sabor do seu brigadeiro. 50% de importância é você saber fazer essas contas. Se você não souber, você pode estar tá perdendo dinheiro em vez de ganhar dinheiro. Então, essa é realmente uma parte muito importante. Aí você está aí se perguntando, Tá, e onde foi que aprender a fazer essas contas para estar tá falando assim com tanta propriedade aqui? Eu, para quem não sabe, faço faculdade de gastronomia. Então, eu aprendi a fazer essas contas na faculdade. A gente vai primeiro calcular o custo de todos os ingredientes. Papel e caneta na mão, computadorzinho, tabela na Excel, o que vocês preferirem. Você vai escrever na sua tabelinha. Vamos ter um demonstrativo aqui, tenho certeza que nosso titã é maravilhoso. Você vai escrever o nome de todos os ingredientes. Então você usou leite moça, você usou chocolate em pó, você usou uma pitada de sal, mais ou menos um grama, pode colocar como essa quantidade, você usou glucose. Você tem que descrever do lado dos ingredientes a quantidade deles. Do lado da quantidade você escreve o custo de cada um deles, certo? Se você coloca a quantidade em gramas, você tem que botar o preço em gramas. Eu paguei 20 reais no quilo do meu chocolate em pó. Então o preço do meu chocolate em pó vai, é, sei lá, 20 reais o quilo e a quantidade dele correspondente do outro lado da tabela vai ter que estar em quilo também. Agora se eu digo que eu coloquei, por exemplo, eu paguei 20 reais em mil gramas de chocolate em pó. Mil gramas é um quilo. É a mesma coisa no final do dia. Mas se tem mil gramas ali, eu posso dizer que eu gastei, por exemplo, 200 gramas de chocolate em pó. Nesta lista de ingredientes, você também vai colocar o custo das suas embalagens. Porque as embalagens não deixam de ser custo de produção. Então, se eu gasto, por exemplo, para cada receita eu gasto 10 reais de embalagem, esses 10 reais de embalagem tem que estar no custo. Então, nesta tabelinha onde estão os ingredientes, você também vai colocar as embalagens. Depois de listar tudo isso, você vai acrescentar uma conta de 25%. O que é esse 25%? Só aqueles gastos que a gente não consegue contabilizar. Tipo água, luz, energia. Esses gastos que a gente não tem como contabilizar, a gente coloca numa porcentagem. Eu vou botar em média 25%, que é uma porcentagem boa para quem está começando. Fora estes gastos invisíveis, gastos não contabilizáveis, a gente também gasta com quem? Com nossa mão de obra. Afinal, a gente não está trabalhando de graça. Então, nossa mão de obra também precisa conter contabilizada. A gente vai colocar aqui mais 20% naquela nossa continha. Então 25% daqueles gastos não contabilizáveis, mais 20% de mão de obra. A última coisa que você vai colocar nessa tabela é 25%, 30%, 40%, o que é isso? Seu lucro. Quanto você quer lucrar em cima? Se a nossa tabelinha tá feita, agora a gente vai só fazer a conta. Vocês estão vendo aqui o resultado final da nossa conta. Esse foi o preço que ficou de custo dos nossos brigadeiros e o preço que ficou por unidade para vender. Nós vamos agora para a parte de enrolar o nosso brigadeiro. Eu sei que vocês estão vendo aí esse pratinho aqui na minha frente, vários brigadeiros, mas o que é isso, tá? Isso é uma balança. Nossos brigadeiros para vender, o ideal é que eles tenham sempre o mesmo tamanho. Então eu pego aqui, possuo ao quantidade do meu brigadeiro... Bota na balança. Ó, oh, ele tem 20 gramas, então ele está no mesmo tamanho que eu quero. Vai interferir o quê? Na quantidade de brigadeiros que vão render a sua receita. Outra coisa. Vocês estão vendo que eu estou brincando com meu brigadeiro na mão e ele não está grudando. Você deve estar pensando, ah, tá, você passou manteiga na mão. Não. Manteiga é custo. Desnecessário. Porque eu não preciso de manteiga para enrolar meu brigadeiro e ele não grudar na minha mão. O que eu tenho aqui? Eu tenho um potinho com água. Água sim, água. Se você está com a sua mão levemente umedecida... O brigadeiro não muda. Agora perceba, é levemente umedecida. Se você estiver molhada pingando, você não consegue formatar o brigadeiro. Ele começa a virar uma meleca na sua mão. Então, é levemente umedecida, bota um pouquinho de água, enrola seu brigadeirinho. Como vocês aprenderam? Talvez sim, talvez não. Vai enrolando com jeitinho até você achar que ele está o quê? Levemente redondo. Vamos botar ele no granulado. Agora a gente vem. Passa o brigadeiro no granulado. Puxou do granulado... Vocês vão fazer esse movimento aqui. Se enrolar o brigadeiro na mão, meio que uma colchinha para cima, o brigadeiro ficar bem redondinho. Brigadeiro redondinho, a gente coloca ele na nossa forminha. E esse é o resultado dos nossos brigadeirinhos. Eles podem ser vendidos de forma individual, ou também hoje em dia é muito fácil encontrar essas embalagenzinhas de docinho que são sem contrapronto, são uma gracinha. Você coloca seus docinhos já aqui dentro e vende a embalagem, por exemplo. Aqui eu posso vender uma embalagenzinha com seis docinhos. E de ter embalagens de diversos tamanhos, com 2, com 4, com 6, você escolhe a mais adequada, que você acha que vai ter um melhor, aceitação pelo seu público e vende seus docinhos já nas embalagens, que fica com muito, muito, muito charminho. Afinal, quem não adora ir ganhar uma caixinha cheia de brigadeiros deliciosos. Você pode também variar o sabor do seu brigadeiro. Ah, tá. Você só ensinou uma receita de sabor de brigadeiro Lembra daquela surpresa que eu falei pra vocês que até no final do vídeo? Nós preparamos pra vocês um maravilhoso ebook com 50 diferentes receitas de brigadeiros Isso mesmo, por quê? Você não vai vender brigadeiro de um único sabor? Não, você quer variedade, você quer opções Então fica aqui completamente gratuito pra você que assistiu esse vídeo até o final Lembra de deixar meu like, tá bom? Tô brincando mas lembra de deixar o like. Então é só você ir lá na caixinha de inscrição, clicar no link e pegar o seu e-book completamente de graça que a gente preparou pra vocês. É isso, meus lindos. espero que vocês gostem muito que vocês ganhem muito dinheiro com esse brigadeiro. Agora vamos pra hora da verdade que é o quê? A hora que eu vou comer meu brigadeirinho. Por quê? Não adianta ele ser bonito. Ah! Um vídeo sem time fazer desastre. Não adianta ele ser bonito e não ser gostoso. O que vai conquistar seu cliente no final do dia é um delicioso brigadeiro. Então vamos experimentar. um brilho desse brigadeiro Sério, é verdade Não precisa de manteiga hum. Hum. É isso, meus lindos Esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês gostem Eu espero que vocês tenham muito dinheiro nesse brigadeirinho Um beijo e até a próxima